Sejam bem-vindos na DEC TV, eu sou a Carol, sejam bem-vindos mais uma edição do Entre Elas. E nessa semana especial que nós estamos comemorando né, o Dia Internacional da Mulher, estamos fazendo programas voltados especialmente para nós, mulheres. E uma série especial sobre algumas das mulheres da Bíblia. E hoje estou com uma convidada aqui, uma jovem linda que mora no meu coração, a Mandinha. <risos> Seja bem-vinda. Alta mulher, mas há pouco tempo mulher. Sempre mulher, né? Sempre mulher. Uma jovem mulher. É. Linda, responsável, estudiosa. Uhum. E hoje nós vamos falar de duas mulheres uhum. que estão lá no Novo Testamento. Uma foi mãe de um grande profeta, né? O último grande profeta que teve, né? da voz que clama no deserto, Isabel. E outra que era, uma, que era gentil, né? ela uh -huh. não era judia, mas tinha um coração devoto a Deus, uma mulher de posses, uma comerciante, Lídia, que aparece lá em Atos. Sim. Nós vamos começar por qual? Amanda. Isabel. Vamos por Isabel, né? Minha favorita. Sua favorita? Amanda, é um bate-papo, né? Amanda uh -huh. não é uma entrevista. Conversar. Vamos conversar. Vamos lá. Vamos contar pro o pessoal, um breve resumo. Uhum. Quem era Isabel? Uhum. Quem foi Isabel? Então, é, Isabel era casada né, com Zacarias, que era. Ela também era da família. Família não, né? Da tribo ali, descendente de, de Arão, tanto quanto a, é, Zacarias, porque ele era um sacerdote, então, né? Então, da tribo de Levi? Isso. É, e aí, eles. Enfim, ela, já, já, a Bíblia já mostra eles é, já idosos, né? Então, já estavam na, na, na terceira idade. É, e aí a Bíblia vai, come, começa a contar que ela era estéreo, mas que ela sempre ela queria um filho, mas ela é estéreo e não, é, não, não, não se tornou uma mulher amarga, né? Yeah. Acho que isso era, Eu achei isso lindo. Ela não era amarga, não ficou assim desesperada, ela vivia temendo a Deus, ela era reta diante de Deus. É, e aí um dia o, o Zacarias foi chamado, né, na responsabilidade dele de cuidar do templo, e aí, num certo momento, um anjo visita e fala para ele, ó, oh, seu, seu filho está vindo. <risos> e aí é aquele momento lindo que a gente, a gente vê. É, e, e, e poucos meses depois, né, uns nove meses depois, ele, João Batista, o, o grande profeta do Novo Testamento, ele chega. E aí né, a gente vai ver, a gente começa a ver mais sobre João Nova. do que sobre Isabel, mas ela tem um papel fundamental ali. Né, sendo parente até de Maria, parente de Jesus. Parente de Jesus. É, a história de Isabel está lá em Lucas, só Isso. retratado no Evangelho, escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo 1, uhum. né? E quando fala lá no versículo 6, fala assim. É, começa lá, vou, vou ler os 5 e os 6. Uhum. No, temp, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel. Sua mulher também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí vem, mas não tinham filhos. Uhum. É, Amanda, e sabe o que eu vejo interessante na história de Isabel, quando você diz que ela era estéreo? É, Deus usou Isabel né, em idade avançada... Uhum para trazer o profeta que, viria anunciar a que iria anunciar a vinda do Messias, uhum. que antecede Jesus com as virtudes de Elias, uhum. né? João Batista viria com virtudes de Elise E Deus usou uma virgem, Maria deve ter engravidado mais ou menos é, aos 16 é, anos. novinha. Uma virgem novinha para trazer o Messias, uhum. né? E são dois... Como extremos. Que, extremos e como que, né, você vê que realmente é tudo a mão do uhum. Senhor, né? Então, aqui fala que eles, né, tanto Isabel quanto Zacarias, eram justos justos aos olhos de Deus. Isso é muita coisa, ser justo aos olhos de Deus. Além deles, é, eles eram importantes, né, na sociedade deles, são sacerdotes, então são pessoas que eram de uma classe, né, maiorzinha, mais elevada. É, e, e a gente vê que ele não... não não existia um poder, não existiu assim uma, uma autoridade que corrompeu o caráter deles. Eles continuaram sendo servos e, e fiéis a Deus, e fiel, fiéis ao que o Senhor entregava ou deixava de entregar. né E aí a gente pode talvez imaginar que é, a ah, Isabel viu a prima mais novinha chegar e tá ali, e a Bíblia vai mostrar que ela entende que, a, a, que Maria estava carregando o Messias, é, e ela fala, ah, mas eu estou aqui, né? eu sou elevada, eu, eu tenho uma classe alta, por que não eu? E não, ela, glória a Deus, e ela fala aquelas palavras lindas sobre Maria, é, né? bendita és tu entre as mulheres, é, né? é linda essa, essa passagem, ela, a gente vê que ela criou o João Batista para ser né, herança do Senhor, e, e para ele cumprir aquilo que o Senhor tinha, e é, é linda a forma como é, o casamento deles funcionava, a gente vai ver, eu estudando, eu me lembrei disso, que é, uma mulher estéreo, ela sofria muito, não só porque ela era mãe, mas sofria pela sociedade, porque a, a sociedade, a, a comunidade, olhar para ela e falar, ou ela está pe tá em pecado, e ela é estéreo, por causa disso, um, como um castigo, ou é, o marido, ela está condenada a ser uma viúva pobre, porque o marido pode se divorciar dela, já que ela não tem filho, é, e a gente vai ver que não, que Zacarias amava, Zacarias estava com, com, com ela com Isabel até o fim é, e, e, assim, é uma família linda, uma família com propósito é, e, e é uma mulher, assim, exemplar. Ela, né, é, quando você fala estéreo, ser estéreo naquela época, a gente até falou aqui, quando eu gravei com a Irmã Magda, era uma vergonha cultural, é naquela, era uma vergonha, porque uhum. a mulher tinha, é, porque é através do filho que se dava, né, continuava a descendência Isso. da família. Então, né, enfrentar isso naquela época, sem guardar nenhuma amargura, uhum. não, tinha que ser muito fiel mesmo, né? Muito fiel. E muito obediente ao Senhor. É... E quando o anjo apareceu a Zacarias, Zacarias meio que não acreditou, te né? Tubiou, te tubiou, ele foi um, ficou... um pouquinho debochado, não. assim, <risos> tanto é que ele ficou mudo. Isso. Até o menino nascer, né? Uhum. Quando o menino nasce, ele responde que o nome do filho dele vai ser isso. Ia e ser aí, João, digo, porque isso. o anjo já tinha avisado que ele ia ser João, João, e que ele teria que viver, eles teriam que criar ele, tipo um nazireu, uhum, Com né? costumes parecidos com os nazirenos, né? Nazireus. É, e eu, eu penso que, se, se talvez o anjo tivesse sido é, direto e falado com Isabel, eu penso que ela teria recebido de uma forma muito melhor do que Zacarias. É, e eu penso que foi importante que ele falasse com o Zacarias primeiro, porque ele é o pai da, de família, né? Então ele estava responsável ali pela, pela, pelo clã deles, pela família deles. É, e segundo, porque foi um, um ensinamento tanto para ele, né, uma grande lição para ele, quanto para Isabel. Olha, eu, eu falo o que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Deus falando, olha, eu vou fazer do jeito que eu quiser, na idade que eu quiser, vocês vão aceitar, porque vocês são meus servos. E a gente acha que isso é um peso e não, isso É lindo. É lindo. Mas eu acho também, foi porque Deus, antes de João Batista, antes dele falar ali com Zacarias, Deus permaneceu um tempo em silêncio. Em silêncio, Foi certamente. mais ou menos 400 anos, Deus estava em silêncio, não tinha mais profetas, não tinha nada. Aí de repente, acontece com Zacarias. É isso. Então, aquilo, né, imagina naquela, que, que era 400, quase 400 anos de silêncio do Senhor para aquele povo. Ele fala, mas por que eu, né? Imagina apareceu, mas será agora? que é mesmo? Será que é mesmo? Comigo? <risos> Aí eu fico pensando, será que né, a gente também não, não titubearia? Certamente. Com a idade avançada ainda? Certamente. Certamente, porque agora, né, senhor? Mas o anjo ainda disse assim, né? Que ele, que o filho seria repleto do Espírito uhum. Santo já no ventre, e que ele seria grande aos olhos do... Senhor. E talvez Zacarias nem tenha entendido esse direito, né? Entendo. Certo, provavelmente, assim, com, eu, eu digo, com certeza ele não entendeu o que que é ter um filho repleto do Espírito Santo. Repleto do Espírito Santo. Porque ele, ele, ele como sacerdote, ele conseguia é, presenciar o Espírito Santo, né, a presença do Senhor em conta gotas, literalmente, porque ele ia lá, tinha o sacrifício, né, ele fazia aquilo ali e voltava para casa, não tinha mais. É, eles nem tinham, assim, acho que a revelação total do que era aquilo, né? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Exatamente. Então, para vir um anjo falar, ele, ele certamente falou, não, foi alguém que está aparecendo aí, está falando isso aí para mim. É, está meio <risos> assim, né? Tá estranho. Ele, e realmente, né? Isabel ficou grávida e aquele menino já era dedicado ao Senhor, uhum. né? E quando, aquela passagem linda, né? Quando ela, Maria, visita Isabel... Ela foi lá e a hora que ela entrou na casa, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres uhum. e bendito é o Filho que você dará à luz. As mesmas palavras usadas uhum. pelo anjo quando ele falou com Maria. Maria. Isabel não viu. <risos> Olha que lindo, né? A gente é uma coisa que eu sempre me, me pego vendo é que a, o Espírito Santo nessa parte ainda, é, que ele ainda não tinha sido entregue à terra, né? E a, a nós, é, o Espírito Santo ele vem e a pessoa tem, é, ela vai estar sempre relacionada à oralidade. Então, todos os personagens que recebem o Espírito Santo, ou eles profetizam, ou eles falam, enfim. E é lindo, que ela recebeu e ela, ela, ela entendeu, eu entendo que a, o Espírito Santo enchendo ela, ela teve a revelação de quem Maria era e de quem Jesus seria e, e estaria. E, quem ela estava carregando Exatamente. Quem, o que, que ia acontecer? Né, né, existia um Deus ali sendo formado, entre aspas, né? É, o corpo de Cristo sendo formado. Então, eu, eu penso que, que grande êxtase ela teve, falar. Imagina, o meu, Espírito Santo tomou ela. O meu Senhor está sendo formado Sim. e está dentro da minha casa. É. Que lindo, que e lindo. E meu filho Nossa. ainda vai anunciar, vida dele, vai proceder. É dele, é dele. É dele é, não é um, uma pessoa longe, que, né, não, é, é aqui. É aqui, está aqui. É, tem também uma... Quando, né, Zacarias termina o serviço, volta para casa uhum. e avisa ela, né, que aconteceu. Ele não fala, né, que aconteceu isso. Mas ele estava mudo. É, mas aqui a Bíblia nos diz, ela faz uma declaração maravilhosa em Lucas, capítulo 1, no versículo 25. Ela dizia: Isto é obra, quando ela ficou grávida, uhum. né? Isto é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação uhum. perante o povo. Essa declaração também é maravilhosa, né? A gente fica sem palavras para falar sobre essa, essa declaração que ela faz. É, ela ela não tentou, ela não se impôs, ela não precisou se empoderar, ela... vou usar essa palavra, para quebrar a humilhação que ela tinha. Ela deixou na mãos do Senhor, e o Senhor. quando ela viu o que o Senhor fez e que o Senhor faria, ela entregou e falou, glória a Deus. Tô, Isso assim, é obra do Senhor. Paz. Ela sabia que era ela obra sabia. dele quando ela engravidou. né? Ela sabia que aquilo era do Senhor. Eu estou em paz. O que tinha que, o fardo que, que estavam jogando sobre mim, acabou. acabou. Está no Senhor. Isso é excepcional. Oh, Amanda, e quais as lições nós aprendemos com Isabel? Ai. <risos> Temer é. a Deus... Certamente. Eu, eu eu falei que ela é uma das minhas favoritas é porque é lindo para mim ver a forma como ela não se amargurou, ela não se deixou levar por, por aquilo que ela sabia que as pessoas, não era nem o que ela imaginava, era o que ela sabia que ela carregava sendo estéreo, sendo uma mulher velha, sem nenhum descendente, né? às vezes talvez sendo mulher de um, um, um sacerdote, né ele era o a estrela da família, né, é, e eu acho lindo a forma como ela se impôs como uma mulher, que não precisava de, de ninguém da sociedade para dizer o que ela era, o que ela deixava de ser. Ela sabia quem ela era, ela sabia o Deus que ela servia, e, e ela não reteve o Espírito Santo, em momento nenhum ela fala, não, eu não quero isso para mim, não, eu estou bem, já tô velha, já tô cansada, de forma nenhuma, ela recebe o Espírito Santo, ela recebe esse novo propósito, de criar o seu filho nos caminhos do Senhor, como a herança do Senhor, como profeta de fato, e, e ela faz e faz com uma excelência tão grande que a gente vê os frutos da criação dela em João Batista. Em Batista. A humildade que ele tinha, ele não, não precisou aprender isso sozinho, né? ele já era cheio do Espírito Santo, isso vinha da mãe dele, né? os pais dele mostrando para ele quem ele tinha que ser, a forma como ele devia é, cumprir o seu chamado e viver a sua vida e... Isso para mim é uma lição, assim, emocionante. Ela nos ensina como confiar, fielmente, né? Confiar no Senhor. Uhum. Essa é a história de Isabel, um pouco, né? Que Deus nos permitiu saber sobre essa mulher que sirva de inspiração para todos nós. O seu temor, a sua confiança no Senhor, a sua dedicação, né? O seu zelo para com as coisas, os mandamentos do Senhor. E no próximo bloco nós voltaremos e vamos falar um pouquinho de outra, Lídia. É. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado.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 estamos de volta com Entre Elas e agora nós vamos falar sobre outra mulher, né Amanda? Sobre Lídia. Lídia já está lá no livro de Atos também escrito pelo doutor Dr. Lucas. Ma Lucas <risos> né, inspirado, lógico, pelo Espírito uhum. Santo. E Lídia já vem em outro tempo, já vem, né, o apóstolo, já, já tinha Paulo, Paulo já tinha sido convertido, uhum. né, e é, e foi, se eu não me engano, a segunda viagem missionária de Paulo que ele encontrou Lídia. Então vamos lá, Mano. Mulher Lídia. Quem era a mulher Lídia? É, a gente estava comentando mais cedo, é só para esclarecer que Lídia era uma mulher, a gente assume que é o nome dela, mas ela morava numa região que também chamava Lídia. Mas a gente vai deixar isso de lado, não é importante agora. Depois a gente chama o tio... Isso é só é teologia, É, isso né? é teologia, assim, para tio João de Deus, é. para Gilberto. Para <risos> Joás. É, bem, então Lídia, a Bíblia vai falar dela, começa a falar dela em Atos 16, no versículo 14. É, então Lídia, ela era uma comerciante, ela vendia uma, um produto que era muito... É púrpura, né? Era muito caro na época, então a gente conclui que ela era uma mulher de posses. de posses, a bastarda rica, rica, ela, era ela rica. dava conta de si mesma, né? É, e aí a, a, a história conta, a Bíblia vai contar que ela foi, que o apóstolo Paulo estava ali viajando é, e, e o evangelho estava sendo pregado e ela se interessa e o Espírito Santo por graça e misericórdia abre o coração dela e ela fica maravilhada com aquilo. Ela fica maravilhada e ela aceita. Né, o evangelho, ela aceita Jesus através da pregação daqueles que estavam ali é, e ela não fica ela não aceita que aquilo tenha sido deixado ali e volta para casa ela já se batiza né batiza a família e volta e chama eles para dentro de casa, não, não quero que fique só aqui não, volta para dentro da minha ela casa e lá. Ela recebeu Paulo, Isso. Silas e Lucas, né? Isso, recebe dentro de casa traz eles para dentro de casa ele vai falar que ele foi constrangido, né? A, aí ele, ele ficou constrangido então ele vai para casa dela e ela acolhe ali e homens que ela nunca tinha visto antes né, e traz para dentro de casa e, que, e eu penso que na sede de, de conhecer mais de saber mais quem era aquele que fez tanta coisa e que faria muita coisa então ela e ela assim se torna eu penso que talvez é, a gente pode se arriscar e dizer que ela era uma das uma, foi uma das primeiras é, Europeias hoje. Isso. Dizer. Europeias que aceitou Jesus e que, né? Se converteu. Se converteu, é. é. Então, é uma mulher, assim, um grande exemplo. A gente tem muito a falar sobre ela em uma, uma história tão pequena mostrada pela Bíblia. Mas ela é uma mulher exemplar. É, é, tanto ela já temia a Deus, né? A Bíblia nos fala assim: lá existe uma mulher, Lídia, temente uhum, a Deus. Ela já temia, ela já temia o Deus. Dos então, hebreus, ela, é o deus, né o judaísmo, uhum. ela já era convertida ao judaísmo, ela não era judia, mas ela já tinha né convertido ao monoteísmo, um só deus, isso. ela já conhecia ali a lei judaica, então quando Deus abre o coração dela, e por que Lidy? Porque ela já tinha um coração disposto, não é que o coração dela, Deus abriu porque Deus já conhecia o coração dela, sabia que era um coração disposto, ele abriu mais, uhum. ela colheu. E nesse acolhimento, como ela tinha posses, né? Ela podia fazer isso. Ela acolheu outros vários missionários. Uhum. Ali começaram na casa dela reuniões de oração, uma própria quase que igreja. É, ela foi uma, uma fundadora praticamente uma das primeiras igrejas da Europa. Né, de Filipos, né? Isso, que ela muda, né, da de região casa. dela, isso. para para a cidade Filipe. de Filipos depois. Ela E tem outra coisa sobre, né, sobre Lídia assim, não sabe se Provavelmente ela era solteira ou, ou ela, viúva, era viúva, a, ela era viúva, porque... Ela era cabeça. Exatamente. Ela era a cabeça e geralmente nessa época não se citava isso, uma mulher não. com a cabeça. E, e isso foi a beleza né, que Deus vem mostrando, né? Ela era uma mulher de posses, uma empresária, uma comerciante da época, ela trabalhava e ela servia o Senhor isso. também. E aí a gente vai lembrar daquele versículo que Jesus fala, que é mais difícil, como é que é? Um camelo... Passar Passava pela uma agulha, pelo, é, pelo, pelo, pelo buraquinho, buraquinho da, da, agulha, da agulha, do que um rico ir para o céu. E a gente vê uma mulher fundadora de uma igreja é, e rica. e rica. Então, de fato, o coração dela era temente ao Senhor. Ela já conhecia o Deus, que hoje nós conhecemos como Deus cristão, Deus e avé é, E ela se abriu de uma tal forma para o Evangelho que o Senhor fez maravilhas através da vida dela. É porque ela influenciava pessoas. Ela era muito respeitada. Ela não usou as riquezas dela, dela. e a influência dela para falar sobre o nome dela. Ela usou para falar sobre Deus. Isso é lindo, extraordinário. É lindo. E através dela Deus conseguiu converter muita gente porque realmente ela exercia uma influência, Isso. uma influência muito boa, uhum. né? Sobre as pessoas. Gente, olha que fé essa mulher demonstrou porque ela se reunia, acho que na beirada lá do Rio com outras pessoas para orar, para orar ao Senhor que ela né, conhecia, a Deus. E Paulo, quando chegou nessa região, procurou um lugar para orar. E eles indicaram lá. E a hora que ele chegou, quem que ele encontrou? É e ali ela teve tanta fé naquilo que Paulo uhum. falou, que ela, como você disse, a Amanda, ela se hipotisou. Exatamente. E, e a gente tem que lembrar que na época não tinha uma Bíblia, né? Não tinha assim o, o evangelho já escrito pra ela saber, pra ela conhecer, pra ela ler. Não, ela tava ali na oração. ah não, eu acredito nesse Deus, eu acredito que aquilo que meu coração tá queimando é por Jesus. Então eu vou conhecê-lo na oração, no bate-boca. É maravilhoso, não é? É lindo. A gente fica, às vezes, quebrando a cabeça, não, porque a Bíblia fala isso, mas a Bíblia faz isso. e não sei o que e fica se preocupando tantas vezes, a gente se esquece de que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, eu, eu posso conhecê-lo mais, tanto pela palavra, quanto pela, pela oração. Precisa dos dois. Eu preciso dos dois, e, a, e Lídia não tinha os dois, e mesmo assim foi uma mulher, assim, Ela, cheia do, da presença. É porque aquele vazio que ainda, né, eu acho que estava dentro dela... Fez todo o sentido a hora que Paulo pregou aquele evangelho para ela. Aquilo Exatamente. encheu ela e fez o sentido que ela já buscava. Uhum. Né? Porque já se esperava, os judeus não acreditavam que Jesus seria o Messias, mas já se sabia que ele viria. Exatamente. E ela, ela aceitou que esse ela Messias aceitou. era o Cristo. Era, Cristo. era o Cristo. o Cristo, não é o Jesus. Jesus Cristo. É. E, né, depois que Paulo também foi preso, Felipe, né? Uhum. Paulo e Silas foram presos porque... Né, tinha aquela menina, as é, O Paulo irritou com ela. Irritou e... com ela, expulsou <risos> o demônio e o, o, o chefe lá da menina Isso. ficou irritado. Paulo e eles Silas foram presos, lá eles converteram na prisão carcereira uhum. e se abriu. E quando eles saíram da prisão, eles foram para casa de quem? Lídia. <risos> Olha a coragem dessa mulher. Uma mulher influente, né? De novo, rica, então... Influente, ela receber ex-prisioneiros dentro da casa dela. Não, é porque a prisão se abriu, eles saíram, Exatamente. As, né? Eles louvaram o horário lá, uhum. aí, as paredes não teve, caíram. É. Não teve um governante que falou, não vai. Esse, né, e, e ela te, tinha muita coragem. Muita. E Assim, falar de Lídia, Lídia, gente, nos dias de hoje, Amanda, nos mostra que uma mulher, né, ela pode. Foi Foi lindo. É, é lindo a gente pensar no exemplo de Lídia, e uma coisa que me chama muito a atenção é, na vida dela foi exatamente esse momento inicial, em que ela aceita o evangelho e ela chama para dentro de casa. E o que eu tiro de lição para isso, é que se você recebe a palavra do Senhor, se você é uma pessoa que ainda não conhece Jesus, e você ouviu o evangelho de alguma forma, não basta... A gente aceitar dentro da igreja, não basta a gente aceitar. querer viver dentro da igreja, a gente precisa levar isso para casa. É lindo a gente entender isso, é lindo a gente aprender isso através de Lídia. Se você viver uma experiência dentro da sua igreja, dentro de um retiro da sua igreja, né, ou para o elo, dentro dos acampos ou dos Reformas, isso não tem que ficar lá, não é restrito a, a um lugar. Traga para dentro da sua casa, traga para o seu coração, deixa aquilo descer para o seu coração, porque tudo que é a palavra do Senhor ela cria raízes no nosso coração e ela vai nos, pode nos transformar em pessoas tão influentes quanto Lídia, ou mais. Ou mais. E, e Paulo, né, lá em Filipos ela foi, né, a casa dela, acho uhum. que foi a fundadora ali, da igreja. Paulo tinha um carinho muito grande pela, pelos filipenses, pela Isso. igreja de Filipe, era a igreja do coração dele. Tanto é que lá né, na carta aos filipenses, Paulo escreve lá no capítulo 1, no versículo 4, e aqui eu acho que se refere a Lídia. Eu né? também penso. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Né? Isso agora, desde o primeiro. Ele está falando de Lídia, uhum. porque a igreja de Filipe se tornou acolhedora. É, essa tradição toda de acolher missionários vem Isso. dela, daquela atitude de Lídia. Ela colocou tudo à disposição do Senhor. Tudo. Tudo que ela era, tudo que ela tinha. Ela colocou à disposição do Senhor de maneira que ela se muda, né? Para Felipe. Ela entregou tudo e ela entendeu. Eu, eu penso que ela entendeu o propósito que ela... de não se agarrar a coisas do mundo. Não, eu tenho, ótimo. Eu tenho para abençoar alguém, eu tenho para abençoar pessoas. As pessoas, né, o senhor me deu, né, e, e uma mulher é uma empresária, uma comerciante, é. né. É. E, e eles têm, assim, a gente às vezes ficava com uma implicância com o Paulo, né, porque tem hora que a gente acha que Paulo não, tem uma barreira com as mulheres. É, tá bravo, não tá não. Não tá, gente, não tá. aquilo tá. era uma época, é, né, a gente não pode tirar o texto Isso. do seu contexto. E quando você vê Paulo, né, Ele, né? o tratamento dele com Lídia, Priscila, entre outras, você vê que não, é que ele usou mulheres é em seu ministério. Às vezes as pessoas pensam que ele fez lá de Efésios, né? Que ele fala para as mulheres ficarem caladas. Mas na verdade, era é, o, a, as mulheres judias, elas não podiam aprender. Sobre, né? Elas não podiam ir ao templo para aprender sobre aquilo ali. Elas não podiam não. participar de nada. E Paulo não está falando não participa. Paulo está falando vai, vai com Deus. Senta lá e aprende. Está querendo tirar a dúvida? tira com seu marido, que já, já vai há anos, né? Tire com seu pai. Então é, é muito precioso a gente entender a Bíblia, explicando Escando a Bíblia. Bíblia. É muito precioso a gente entender a relação de Paulo com as mulheres, a relação que é, né, a influência que as mulheres têm dentro da, da igreja, não são é, a gente não vai diminuir também de forma nenhuma a mulher que, que serve sendo mãe, é, mulher do seu esposo, né, é, que, que acompanha o ministério de, de alguém. De forma alguma são mulheres muito preciosas, são mulheres muito trabalhadoras. É verdade. É, mãe. mas Existem mulheres que podem, sim, ser influentes, assim como Lídia, podem fundar uma igreja, podem abrir uma igreja, né, e trazer tantos missionários, e acolher tantos missionários, fazer uma obra tão linda que é a, a obra de Lídia. E acho que Lídia, né, ajudou muito Paulo, né, muito. Nas, nas... Penso nas, que é, sim. Penso que sim. É, tem outro texto lá em Filipenses, está hum. no capítulo 4, 10, também acho que Paulo se <risos> refere a ela, que fala... Ora, muito me rego regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Uhum. Eu acho né, que essa lembrança, que ela, né, eles socorreram, Felipe socorreu Paulo numa uma determinada época, acho que se refere a Lídia, uhum. né gente? Isso, né, é uma conversa. É uma conversa, <risos> no contexto histórico, porque ela é... Sim, uma das. Deus usou ela como uma das fundadoras da igreja ali de uhum. Filipos. E ela é uma mulher exemplar. Muito. Né? Ela já temia a Deus, uhum. mesmo não sendo judia, ela já tinha escolhido no coração dela a servir ao único Deus, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Verdade? É amiga? verdade. <risos> E nós estamos encerrando por aqui, né, Amanda? É muito bom ficar falando, muito gostoso. né? gostoso. Só que nós não temos mais tempo, né? Nós vamos voltar essa semana uhum. falando de mais mulheres. Que Deus os abençoe. E vou deixar a Amanda, né, deixar um recado nessa semana, <risos> nesses dias especiais de Dia Internacional da Mulher. É, eu, o senhor colocou uma coisa no meu coração hoje que eu falei até para uma amiga. E eu repito a todas as mulheres. É, eu oro para que a maldade de um homem não chegue a vocês, não chegue à casa de vocês, não chegue à vida de vocês. Mas eu oro que as virtudes do Espírito Santo, elas sejam derramadas sobre a sua e a minha vida, sobre a vida de todas nós. Que possamos nos tornar mulheres influentes e virtuosas, mulheres que cuidam, que acolhem, mulheres que se, são empoderadas pelo Espírito Santo, que entendem o seu propósito, na Bíblia, na oração, né, na vida devocional, é, que possamos ser assim, exemplos em todos os lugares da nossa vida, em todos os lugares do mundo, que possamos levar o Evangelho e eu oro por isso. Eu parabenizo a todas as mulheres, a todas nós, pela nossa caminhada até aqui. Eu oro para que os nossos caminhos sejam mais altos e mais parecidos cada vez mais com o que o Senhor é, tem para a gente. Amanda, obrigada. Ah, Ai, não, eu tava tá me esquecendo, Dani, não corta ainda. Porque nós temos um presente, uma lembrança ah, da TV pra Amanda. A Dani vai chegar <risos> pra nós. Ai, que amor. É, este aí é só uma Ai, lembrança, yeah. né? Que você represente todas as outras mulheres, que elas possam ser presenteadas. Ah, muito obrigada. As meninas do ELO, sejam obrigada. abençoadas. Deus os abençoe. Espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho com a Amanda. E até o próximo Entre Elas.